Toda pessoa que tem alta performance sabe que a vida é cíclica, que a vida tem começo, meio e fim. Isso é normal. Então, primeira coisa é saber que a vida é cíclica. Segundo passo muito interessante é saber que você tem que ter a clareza dos papéis. Toda pessoa de alta performance sabe os papéis que ela tem é, no mundo. Sabe que é filho, marido ou esposa, profissional, amigo, irmão, sobrinho, enfim, reconhece os seus papéis que tem no mundo. E detalhe, ele vive isso com equilíbrio, porque quando falamos de clareza dos papéis, estamos falando aí do quinto nível neurológico do processo da pirâmide evolutiva. Quando a pessoa está nesse nível, então ela já começa a ter clareza da sua missão de vida, do seu propósito, e ela, e ela vive isso de uma forma equilibrada. A pessoa que tem alta performance, ela sabe que a vida é um espiral. Como assim? Quando eu falo que a vida é uma espiral, eu estou falando da dualidade. Tem o seu lado positivo e negativo. Tem as fases boas, tem as fases ruins. E, como tudo na vida, nós aprendemos com os erros e, quando estamos nos melhores momentos, aproveitamos aquilo para crescer muito mais. Logicamente, também aprendemos com os nossos erros. Então, tudo é dual. A pessoa, então, que tem alta performance, entende isso e tira de todos os movimentos da vida algo proveitoso para poder crescer outra característica muito interessante de pessoas com alta performance é que elas têm hábitos e costumes que proporcionam resultados diferentes atitudes diferentes resultados diferentes elas não fazem o que a maioria das pessoas faz. pergunta quais são os resultados que você tem estão congruentes com aquilo que você realmente deseja você anda fazendo algo diferente ou você está fazendo a mesma coisa durante 10 15 20 30 anos e gente sempre é tempo de mudar. Você está decidido a tomar novas atitudes, ter novos pensamentos para ser aquela pessoa maravilhosa que você nasceu para ser e ter os resultados maravilhosos que você nasceu para ter. Lembre-se que você pode fazer isso, é só uma questão de decisão, independente do estado interno que você se encontra. Tá? Se você tem dificuldade hoje de obter essa alta performance, procure estar com pessoas que têm que daí você vai conseguir modelar essa pessoa e vai chegar aí no objetivo que você tanto quer. Pessoas de alta performance sabem se relacionar e mantém um o equilíbrio nas esferas da vida. Né? Por quê? Porque elas têm a clareza dos papéis, como eu já falei. Então, alta performance. Todas as pessoas que vivem em estado de alta performance possuem características comportamentais. E essas características é lógico, distinguem ela das outras pessoas e faz e faz com que elas aí garantem o seu sucesso. Você tem sucesso naquilo que você faz?